antigos, memórias de noite sobre o passado que passei, se louco que era matar todo mundo não sabia como um eu queria que era tudo que eu eu não queria que eu ele era muito sujo, ele não fazia nada, de de um maluco Esperando para a próxima vida. <risos> ele só ficava numa às vezes Mas queria mexer <risos> no que matava Mas depois se livrando de um velhinho mesmo Mas ele sempre roubou Não, tipo, isso foi repente minha família inteira Busca de vingança pra Por que me matou Eu não queria que ele que tivesse acontecido Eu vou me julgar de qualquer jeito E não se for que que tivesse acontecido, tivesse acontecido. Mas você mutilho de contar na né, gente, não foi essa culpa, você que que desmatar a gente. Você que fez a culpa, você que é ocupado, você nunca vai culpar você de novo, não. Você não tem nenhuma né? não, você não tem Mas você não me deixa em paz, que O tempo todo eu posso ter um momento de paz. Eu morri agora de morto. Isso chega e acabou. Mas não sei como que eu fui acordar nesse corpo. Eu não consigo mais sair daqui. Esse deve ser meu pecado ou por ter matado as crianças.